Esta semana, em entrevista ao 74, o historiador Stephen Forti, autor do livro Extrema Direita 2.0 – O que é e como combatê-la, considera que a nova líder do governo italiano, Giorgia Meloni, irá reforçar, onde for, até onde for possível, os poderes executivos e debilitar a separação de poderes no país. O objetivo para Forti é a consolidação do poder em oposição, esvaziando a democracia pelo caminho, através de uma aliança entre... A ultradireita e uma direita tradicional radicalizada. O ensaio desta semana é de Matt Huber, professor de Geografia na Universidade de Syracuse, em Nova York, um, e o geógrafo crê que a esquerda não pode participar nas reações negativas um, do movimento ambientalista ao termos chegado aos 8 mil milhões de humanos. Para Huber, a causa da insegurança alimentar e da catástrofe climática é a um, irracionalidade do capitalismo e não o aumento da população desta semana ficam a cargo de Guilherme Trindade e de Vera Ferreira, cumprindo a semanal colaboração do 74 com o blog Ladrões de Bicicletas. Boas leituras e sigam-nos nas redes.